Então, irmãozão, vamos lá, vamos trabalhar. Busca um carro para mim aí. Tô buscando, lá perto da placa. Tá. Dá para chegar mais perto? Dá, dá tô chegando. Uh, mais um tá, pouco. Dá para chegar mais? Dá. o ah. um preto. Uh, uh. Agora eu vou pegar o caminhão. o oh, caminhão, dá para voltar no caminhão? Dá, só clicar nele. Né? Tem alguma coisa na mão dele lá, hein, cara? Dá, dá para voltar ou... Sim, pra dá para você ver pelo vídeo. Traz o um vídeo pra a gente ver. Tá tecrando no Zap Zap. Já foi esse aí, hein, meu? Vai tomar uma. É isso. Agora não passa nada, cara. Vai vir na outra pista. Dá pra trabalhar também? Dá sim. Agora nós vamos trabalhar outro tipo de zoom. ó, Ele fica preso aqui no canto da tela. Sim. Aí ah, você vai puxando vai postando, o que você né? quer. Ó. Você esse puxando. branco aí parece uma viatura, né? Ah, não. Tá aqui, ó. Ah, não é viatura, não. De perto dá pra ver que não é viatura. A caminhonete dá pra ver? Ah, é. lá, ó. Bração de fora dirigindo isso, com a mão. Vai aí. tomar mais uma. Dá pra ir na fábrica lá? Dá, dá sim. Vamos lá. Pô, oh, se alguém der pinote aí pra dentro, vem na portaria. Estacionamento Dá pra ver? Ah, só pra você ter uma ideia de zoom Olha só Nossa, cara Os anos usam aplicativo pra detectar os radares? Agora não passa nada, cara Vai pegar todo mundo E essa, essa câmera articula, cara? Fica parada aí? Dá pra mexer? Não, dá pra pegar na vertical também, ó tá. Esses caminhões que estão saindo da tela aí Dá pra pegar? É dá, vamos dar um zoom nela Vai lá, ó meu meu, né, eu aqui, por cima eu. Esse vermelho aí, tem um papel no painel aí, vamos ver Só o que é ar, ah, acho que não é, nada Esse ali. aqui também abc 2 cara, a BC2 trabalha pra, pra concessionária, não escapar nada, Steve, nossa E aí, piloto, seu drone, sem é novidade? Tranquilo, cara, estabilizado, ainda tem uma hora e vinte e cinco de voo E se chover, irmão? Não, o fabricante que ter que ter diz que, ter que, ter que ter se chover, ele voa, cara, ele até eu tô duvidando disso, cara Vamos lá, técnico, vamos trabalhar? Vamos sim, vamos dar tapete e dar um zoom pra você. Dá pra pegar um monte se a gente quiser? Dá, esse aqui? Pega esse aí. Esse? Dá pra pegar os três? Os três. Mas esse? Meu, você consegue aumentar só sol do meio? Consigo. Aumenta ah, lá, aí. lá. Meu. tá com adesivo do Thor, tá vendo? Cara. Então, tem essa parte aqui da velocidade que dá pra você aferir hum. a velocidade. Tá, de mas e se eu aí? quiser voltar lá naquele caminhãozinho lá? Tem um, tem um interessante no caminhãozinho, volta tem, pra como mim. como sim, é só dar o play ali no cantinho. Meu, a placa é perfeita. Você consegue aumentar o zoom? Consigo sim. Só puxar aqui, ó. Eu, hashtag G o nome da empresa, a placa. Steve não escapa nada. Caneta na caveira, irmão. Meu, e o barato da velocidade lá, dá para a gente ver? Dá sim, é só você clicar naquele ícone lá da placa de 120 Mas aí, ó. aí não precisa ir atrás, ele vai sozinho? Não, ele fica travado, não, ele aí, procura mais rápido procurando. Quando ele achar um que está acima da velocidade, ele trava nele E fica lá, olha acabou de travar nenhum, eu ah, lá, tá subindo, dá, né? Vai na placa desse aí, vai na placa Tô, Não, um não, limbo, deixa, deixa, deixa, sair da assembleia, vai dar bo Vou fizer pro senhor as opções de zoom Podemos ah. deixar pequeno num canto, no outro e a pista Todo como o foco principal Clicando nessa foto aqui, ó Olha, olha lá, a mão dele, uma mão só, tá vendo? Tá dirigindo com a mão só, infração de trânsito Consequentemente, pegou mais uma infração, Mas o senhor não entendeu? Positivo. Positivo. E aí, piloto, sem novidade? Belezinha aqui, tá tudo tranquilo E aí, Steve, tá pegando alguma coisa aí? Steve do céu, pega tudo, meu Não passa nada aqui, cara Tem esse tipo de zoom aqui, ó Eu posso encher a tela e ir pegando placa por placa Tá, e essas placas aí vai onde? Quando eu der um zoom out, elas voltam tudo de novo pra tela. E aí, piloto, posso explicar um pouquinho aí, só pra vocês se diverte? <risos> nesse aqui não, esse aqui é só pra trabalho. Pô, irmão, nesse tempinho pegou bastante coisa, hein? É. Mas todas? Sim, só clicar aqui nessa pastinha. Essas placas estão sendo consultadas pela Prodesp, o sistema já está online. Se tiver algum sinistro, elas já aparecem aqui pra mim. E aí, acabou? Estou tranquilo aqui, finalizou. Cidade, o Vanzão, que Denise, acabou. Vamos para o lugar. Acabou é. desse o drone, pode descer.